Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova e hoje a gente vai falar sobre burnout. Isso não cai na prova! Oh, yeah. O que é que isso, o que, que é burnout, né? É, na verdade, se você é uma pessoa que está se sentindo muito cansada no seu trabalho. Se você está começo de ano e já está, tipo, exausto, emocionalmente exausto, é, não, a, não consegue mais ser criativo ou sente que está extremamente doente no seu trabalho, é possível, não é necessariamente isso, mas é possível que você esteja com alguns sintomas dessa síndrome. O burnout, antes de tudo, ele é uma síndrome, certo? É tem aparecido cada vez mais hoje né? não que ele não tenha existido antes não que não exista registros mas ele é mais presente hoje principalmente em profissões ligadas à gestão de pessoas onde você tem que estar o tempo todo em contato com pessoas né e com pessoas que são pessoas que têm logicamente cada pessoa tem um pensamento diferente ideias diferentes é, questões diferentes formas de, de, de lidar com o mundo diferente então para você tentar entender o que é o burnout, vamos explicar que primeiro ele é uma síndrome, então se você, de fato, se identificar com isso aqui, eu preciso dizer que você tem que procurar um especialista, eu não sou nenhuma psiquiatra, nenhuma psicóloga, então isso não vai resolver o seu problema, né? tipo, o vídeo não vai ser a salvação, é apenas uma introdução sobre essa discussão. O burnout ele é uma síndrome ligada especificamente ao trabalho. Ele não é a estafa. O que é estafa? Né? Estafa é quando você está muito cansado do seu trabalho, você chega exausto do seu trabalho, mas aí você consegue ou dormir ou no final de semana consegue descansar e aí você se recompõe. No outro dia você trabalha. Às vezes você está só cansado daquele tipo de trabalho. Isso é normal, tá? quer dizer, não sei o que é normal, mas é, acontece. né? O nome disso é estafa. Há umas situações onde você não está só, tipo, só o descanso não resolve a tua exaustão. Continua exausto, emocionalmente exausto, não é só fisicamente. Então não é só dormir, não é só tirar férias que vai fazer com que você se recupere. Você não vê sentido no seu trabalho. E não é a mesma coisa de depressão, porque depressão, as pessoas elas sentem, é, elas perdem o sentido da, da vida, né? de todas as coisas de fazer da vida. Então tomar um banho... É levantar, é estudar, então calma, não é necessariamente depressão, o burnout é está ligado especificamente ao trabalho, então aquela pessoa que às vezes está no ambiente de trabalho e é um ambiente de trabalho extremamente desgastante para você, você sente que não faz sentido estar ali ou que o que você está produzindo não tem motivação nenhuma, você não consegue entender por que você está fazendo aquilo. né você consegue Às vezes você olha e você diz, cara, eu estou fazendo isso, mas não tem sentido isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque tem que fazer. E aí você começa a perceber que você está, às vezes, mais estressado, muito mais doente ou com falta de memória. Isso é o teu corpo já dando sinais de que você está entrando em um processo de burnout. Né? ou seja, um processo que você apaga, você apaga totalmente, né? se desliga. Só que não é do nada, você não desliga do seu trabalho do nada, você não, não perde o sentido do nada. É... Isso acontece aos poucos, o seu corpo vai te dando sinais. Só que tem um problema, nós não estamos acostumados a entender os nossos corpos. Né? Então, quando o corpo ele dá um sinal de, por exemplo, você está ficando muito doente, o seu sistema imunológico está muito frágil, é... É um sinal de que tem algo errado acontecendo contigo. Só que normalmente a gente pensa, ah, é uma gripe, ah, passa, ah, é frescura. Ou a gente comenta, normalmente a gente comenta no espaço de trabalho. Ah, eu não aguento esse trabalho, eu acho que eu estou sobrecarregada. E aí a pessoa diz, isso é TPM, isso é frescura sua. Ou então, ah, se eu tivesse a vida boa que você tem, provavelmente você. Não importa o que você vá da vida, é estudante, ou se você só está trabalhando agora, é provável que no seu ciclo de pessoas, quando você chega dizendo que você está cansado, tem sempre alguém que comenta com você que está mais cansado que você, que acordou mais tá... ah, mas porque sua vida é muito fácil, ou então que, ah, isso porque você não tem filhos, as pessoas sempre estão, parece que a gente está muito preocupado em mostrar que a gente está sempre muito ocupado ou que a gente é mais ocupado e o que você está fazendo ainda não é suficiente. É muito difícil identificar, às vezes, o burnout, porque acontecem situações onde você está no emprego dos seus sonhos, ah, mas era o que eu queria, era o meu sonho, ou eu quero chegar lá e para chegar lá eu preciso passar por tudo isso. Às vezes você está numa empresa onde você acha que você tem que fazer tudo o que estão mandando você fazer, e aí você aceita, as pessoas vão mandando e você aceita porque você acha que se você não fizer aquilo você vai perder o emprego, se você não fizer aquilo... Se você, aliás, se você fizer aquilo, vai ser bom para você, porque você vai é, conseguir conquistar o respeito dos seus superiores, né, dos seus líderes ou dos seus chefes, eu não sei como é que funciona na sua empresa. E aí você se sobrecarrega. E, é, na verdade, esse burnout não atinge todo mundo, mas ele pode atingir pessoas... Não é porque a pessoa é fraca, não é porque é frescura. Né? Então, tem algumas situações que... que quando se juntam, elas podem ser muito perigosas e gerar realmente essa síndrome. Que situações são essas? Tem a situação de você estar sobrecarregado de trabalho, ou porque você não soube se organizar, não soube dizer não na hora certa, porque ficou com esse medo né, de perder, ou de achar que você precisa daquilo para melhorar enquanto pessoa e para chegar lá. A gente nunca sabe onde é esse lá. mas se você não sabe onde é esse lá, é um problema. Né? Porque quem não sabe onde chegar, vai para qualquer canto e nunca é empurrado para o lugar certo. Né? Então a gente tem que ter um propósito. É, pode ser que seja um lugar onde a sobrecarga de trabalho, né? ou por você, ou porque de fato a empresa sobrecarregou você. Um ambiente de trabalho é, onde as pessoas fofocam demais, ou então a comunicação não é muito positiva dentro daquela empresa, né? não chega os... Quem está em cima, né? os líderes determinam uma coisa e essa comunicação não chega embaixo, então ela não está batendo. É um ambiente estressante, é um ambiente onde as pessoas agridem verbalmente, há assédio, então isso também pode provocar, pode ser potencializador, né? Não é que você vai ter burnout, mas é um potencializador. E também algumas pessoas que não têm esse preparo ou de dizer a hora de... Não, eu não posso pegar isso com esse tanto de tempo, essa quantidade de trabalho com esse tanto de tempo. Que tal se a gente fizer dessa outra maneira? Ou seja, não tem a capacidade de negociar, não está acostumada a negociar e aí sai aceitando tudo. Ou é uma pessoa que por não ter um propósito muito claro de que está naquela empresa, tem mais dificuldade, ou aquela pessoa já tem uma dupla jornada e aí ela se cansa muito mais rápido né, dentro de uma empresa. Então são, são fatores potencializadores. Não é só a responsabilidade da empresa, não é só a responsabilidade do indivíduo, mas é necessário perceber isso no ambiente empresarial. É necessário perceber isso. Se a cultura dessa empresa onde você está é uma cultura que te diminui, que te deixa exausto. Se for, é necessário avaliar. Quanto tempo você pode ficar aí? Você realmente aguenta? É necessário você ficar aí? Será que não está na hora de mudar? E se você é o dono da empresa, será que eu estou provocando isso nos meus, né, nos meus colaboradores? Como é que eu posso melhorar isso? Porque, de fato, isso é prejudicial principalmente para o indivíduo. É ruim para a empresa, mas é principalmente para o indivíduo. Então a gente precisa ter esse cuidado de não chegar nesse estado de exaustão total e total perda de sentido desse trabalho. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixa o seu curtir, comenta comigo, comenta aqui embaixo, comenta no Instagram, comenta em algum lugar onde eu possa ler. Né? Se você quer mais sobre esse conteúdo... Compartilhe com alguém que você acha que de repente está passando por esse processo, está se sentindo assim, às vezes não sabe. Então é importante se observar como você está se sentindo nesse espaço onde você trabalha, se é realmente necessário você continuar lá. Eu sei que algumas pessoas necessitam estar lá, mas é preciso avaliar. Avaliar sempre, se observar sempre. Beijo pessoas! Boa semana pra vocês. E agora eu vou fazer um outro vídeo comentando sobre algumas características que a gente pode mudar. Eu não vou nem trocar de roupa, a gente já vai pro próximo vídeo. Beijo, pessoas. Tchau. Isso não cai na prova. Oh, yeah.